Olá, meu nome é Walter, eu sou coordenador da comissão de graduação do curso de Engenharia de Computação. O curso de Engenharia de Computação é compartilhado entre a Escola de Engenharia e o Instituto de Informática. Assim, as disciplinas da parte profissionalizante do curso são parte na Escola de Engenharia, em particular no Departamento de Sistemas Elétricos de Automação e Energia, e parte no Instituto de Informática, em particular no Departamento de Informática Aplicada. Na parte básica do curso, as disciplinas de outras unidades da URCS, principalmente do Instituto de Matemática e Estatística e do Instituto de Física. Uma pergunta que geralmente surge é qual a diferença entre o curso de Engenharia de Computação e os cursos de Ciência da Computação, Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação. São quatro cursos que têm bastante pontos em comum, mas cada um tem suas especificidades. Todos eles abordam tanto hardware quanto software, mas o balanço entre essas duas é diferente em cada curso. O curso de Ciência da Computação aborda menos hardware e mais software, principalmente software para computadores, além de ter uma ênfase maior em teoria da computação. O curso de Engenharia Elétrica é outro extremo, aborda menos software e mais hardware, e não apenas hardware digital, mas também hardware analógico, como sistemas eletrônicos em geral, sistemas de comunicação, sistemas de controle e sistemas de potência. O curso de Engenharia de Controle e Automação, como o próprio nome diz, é focado em sistemas de controle de automação, que obviamente requerem bastante software e hardware, mas específicos para equipamentos de controle e automação, que têm requisitos bem diferentes de sistemas de computação em geral. Além disso, a maior ênfase em Sistemas de Controle. Já o curso de Engenharia de Computação não tem tanta ênfase em Teoria de Computação, como o curso de Ciência da Computação, nem em Hardware Analógico, Sistemas de Comunicação e Sistemas de Potências, como no curso de Engenharia Elétrica, e nem em Sistemas de Controle, como no curso de Engenharia de Controle e Automação. Por outro lado, o enfoque é em hardware digital e software, principalmente para sistemas embarcados ou seja, sistemas com microprocessadores embutidos em produtos em geral, que não parecem computadores. Estimativas indicam que 98% dos microprocessadores em uso atualmente estão embarcados em produtos não relacionados diretamente à informática. Por exemplo, um carro atualmente tem dezenas de microprocessadores e 10 milhões de linhas de programa, isso para um carro comum, chegando a 100 milhões de linhas para um carro de luxo. Esse tipo de software é bem diferente do software que é executado em computadores pessoais, por possuir grande interação com o hardware, além de ter muitas exigências regulatórias em especial com relação à segurança. O hardware para esse tipo de sistema também é, em geral, projetado especificamente para a aplicação, pois precisa interagir com o ambiente através de diversos sensores e motores. Para isso é necessário um profissional que tenha bons conhecimentos, tanto de hardware quanto de software e, principalmente, da interação entre eles. Esse é o perfil do engenheiro de computação. Um detalhe interessante do curso de engenharia de computação é que muitas das disciplinas dos cursos de ciência da computação, engenharia elétrica e engenharia de controle automação são oferecidas como disciplinas eletivas, que podem ou não ser cursadas pelos alunos. Portanto Através da escolha dessas disciplinas, os alunos podem optar por um perfil que se aproxima mais desses cursos, conforme o seu interesse e a área em que pretende atuar no mercado. O um curso tem duração de 5 anos e é diurno, com aulas pela manhã e à tarde. Há aulas tanto no campo centro quanto no campo do Vale. Em geral, se procura organizar os horários das disciplinas, de forma a minimizar os deslocamentos entre os campos. Os ingressos do curso normalmente atuam nas a diversas empresas do setor eletroeletrônico ou mesmo de informática existentes na grande Porto Alegre. Na maioria dos casos, ingressam em empresas antes do final do curso através de estágios.